Cadillacs and Dinosaurs! E. Ação! Ah, yeah! Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Cadillacs and Dinosaurs! Esse já é o sétimo episódio Se você perdeu os vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente Que vai estar tá aqui no card Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Isso, jogo grosso neles Opa, dinamite. Obliterar De novo Toma E bazuca Toma pedrada. Opa, granada. Toma! Ah, no que pegou a granada e escapou da bala. Toma! Isso, choque grosso dele. Não esqueça de deixar o seu comentário Lembre-se que eu leio todos os comentários Seu feedback é muito importante Pega a torta E agora Elevador Cuidado com o degrau Descendo Se você reparar bem, todo jogo nesse estilo tem a partir do elevador. O Eleva elevador é um jeito fácil de dificultar o jogo, já que limita o espaço. E aí, bateu aquela vontade de jogar? Sabia que você pode participar dos vídeos? É isso mesmo, é só você acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo, acessar o nosso Discord e entrar em contato comigo. Toma! Nossa, a gente tá descendo, hein? Obliterar! Nossa, é muita gente. Opa, cafezinho. Muito bem, chegamos. Cuidado com o degrau. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como este? Então já sabe. Não esqueça do like, hein? Outro cafezinho Outro e olha o aí A paulada deles Colocar esse jogo aqui no restaurante foi uma sacada genial. Sempre achei genial porque funcionava. Eu saía desse jogo com fome. Se você gosta desse jogo, eu recomendo você assistir os nossos vídeos de Metal Slug. Palada deles! Toma! E agora? E agora? Vamos para o chefe! Concentração total, hein? Esse é o chefe mais difícil do jogo. e olha o cara aí! Muito bem, Hanna! Pra cima deles! Ah! É o mesmo esquema do Slice Só que aqui é muito mais rápido Aqui você tem que ficar ligado Num detalhe Evitar ficar encurralado Um dos truques é deixar os dois do mesmo lado Se vier um pela esquerda e outro pela direita Não tem o que fazer Opa, hambúrguer! Olé! Um uh, já foi! Vai!